Eu sou o Uriel, sou formado em ciência da computação pelo Unesco de Rio Claro e vou falar sobre corporativismo. Uh, basicamente a ideia do corporativismo é a associação entre Estado e empresas. Uh, utilização da máquina estatal para prover benefícios uh, para certas empresas e excluir outras uh, do mercado. E, em geral isso existe por causa do conluio que existe nas pessoas que estão no poder. Entre empresários que financiam campanhas ou, e pessoas que estão no governo que participam, são diretores de empresas. Esse essa movimento de pessoas é, entre empresas e, e Estado. Os mecanismos <risos> para a ocorrência disso são principalmente a regulamentação do mercado. É, quando o governo coloca, através do, por exemplo, do Banco Central que regula o crédito, é, bancos, né? é, através das agências nacionais que que regulam cada um dos setores, e conselhos profissionais também que são vinculados ao Estado, e eles impedem que outras pessoas entrem no mercado e concorram livremente com essas empresas. Isso promove uma concentração, de, de uma diminuição do número de pessoas no mercado, que faz com que o lucro dessas empresas aumente e, em geral, que elas tenham mais poder econômico sobre a sociedade. Outra maneira também são subsídios uh, no Brasil, principalmente através do BNDES uh, e linhas de crédito específicas para empresas. Uh, tem algumas coisas mais culturais, por exemplo, os currículos que o MEC coloca são desenvolvidos de maneira a satisfazer uh, os interesses dessas corporações de formação. Né? então Eles socializam o custo de formação da mão de obra deles uh, através da educação pública. É, inclusive através da exigência de diplomas uh, para exercer certas funções. Uh, outras maneiras também são tarifas de importação que beneficiam as indústrias nacionais sobre concorrentes internacionais, uh, as patentes que estabelecem empresas que estão no mercado contra empresas inovadoras que podem usar as tecnologias inventadas para concorrer mais livremente.